vídeo de hoje eu vou te falar sobre o Flamengo que enfrentará o Barcelona Iguaquil hoje no Maracanã. Vamos começando o vídeo falando sobre o assunto aqui, sobre tudo sobre esse pré-jogo de Flamengo e Barcelona e Bom, vamos começando o vídeo aqui falando sobre esse jogo. Mas primeiro falando sobre os desfalques dessa partida. O Flamengo não vai ter é, Felipe Luiz, não vai ter o Arrascaeta, que se recuperam de uma lesão... Né, estão em tratamento, mas hoje deverá, eu vamos ter aí a volta do Diego, né? É, depois aí de, é, depois de, de partidas sem participar, agora ele volta aí a participar desse jogo. Aliás, o Arrascaeta, né? Falar ainda em Arrascaeta, o Arrascaeta só volta só na próxima partida contra a equipe do Bahia aqui né? Agora, vou falar aqui sobre esse jogo, esse jogo é jogo de ida das das semifinal da Copa Libertadores da América. Hoje o Flamengo está muito preparadíssimo para esse jogo. O Flamengo que que vai ter aí é, jogadores aí né a dupla de ataque Bruno Henrique e Gabriel Bruno Henrique que não jogava aí desde jogou outro Grêmio, né? Ele jogou lá, jogou outro Grêmio lá. No domingo né, passado Também acabou perdendo aquele jogo E agora volta hoje a jogar é, Contra o Barcelona de Guayaquil é, Vamos ver o que pode acontecer Neste jogo O Barcelona de Guayaquil é um time muito forte É por causa da altitude né, Um jogo de altitude é muito difícil Então vamos ver o que pode acontecer é, O Flamengo Vai ter que levar o jogo a sério É a Libertadores Como diz o, o João Guilherme Libertadores é trechoeira, então ele tá certo, porque tem que respeitar a Libertadores. Vamos falando aqui sobre o jogo, né? Porque o Flamengo aí vai enfrentar o Barcelona aqui a partir das oito e meia da noite com transmissão dos canais aí, fós é o jogo que vai acontecer no Maracanã. O jogo ia acontecer no, aí no Mané Garrincha, mas acabou nem acontecendo vai acontecer aí no Maracanã e vai ter a volta do público em ter a, a volta do público depois de aquele jogo contra Defesa Defensa Justiça o Flamengo acabou vencendo aquele jogo teve a volta do público também o jogo contra o Olímpia teve também a volta do público então vamos ver que pode acontecer nesse jogo tá bom é não se esquece de inscrever no canal deixa o teu like teu like ajuda no nosso canal. E ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Fui.